A UFSM promoveu, no dia 6 de junho, uma ação de conscientização sobre a importância dos cuidados com a saúde sexual. No hall do restaurante universitário, ocorreram testagens gratuitas para infecções sexualmente transmissíveis. Infecção significa uma doença que ela está presente né, no paciente, porém muitas vezes não desenvolve sinal e sintoma. Mas a doença ela continua ali, continua latente. A ação foi uma parceria da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, a partir do projeto Hashtag Vem Testar, da Prefeitura e do Coletivo Voe, e contou com apresentações culturais e artísticas, além de integrar as atividades em alusão ao Mês do Orgulho LGBTQIA+. A gente precisa também conscientizar que testar é cuidar. E quando nós nos propomos a testar, é nos autocuidar. Então, toda pessoa que vai testar, está se autocuidando. Então, é essa é a nossa mensagem hoje, a nossa mensagem para... É, a questão é, é o autocuidado, né? por isso que vem aqui hoje a música, a confraternização, é a conversa, né? a troca de conhecimento. Com uma pequena amostra de sangue, alunos e comunidade em geral puderam descobrir seus diagnósticos para hepatites virais, HIV e sífilis. Quanto mais cedo a gente tiver o diagnóstico, mais fácil e mais rápido vai ser o tratamento. No caso do HIV, os pacientes que não têm o diagnóstico uh, em tempo oportuno, enfim, quanto mais precoce melhor, que não, o tratamento, que não têm esse diagnóstico precoce, pode vir daqui a um tempo a desenvolver a AIDS, porque HIV e AIDS são, são coisas diferentes. Né? O HIV ele é o vírus certo? E a AIDS seria em decorrência de alguém que se contaminou com HIV, porém não está fazendo o tratamento. Então, por exemplo, a sífilis. A sífilis no município ela é uma outra doença, que não somente no município, mas no Brasil de forma geral. Né? Que é uma doença que ela é extremamente grande na maioria da população. E muitas vezes a população não sabe. Aparece uma feridinha na região genital e muitas vezes atribui a qualquer outro problema e não vai fazer um teste para a sífilis. Né? Hoje em dia, acho que é um tabu muito grande. Em cima das ISTs e das DSTs, né? as pessoas as pessoas têm aquele pensamento de, ah, se eu não me testar, eu não estou doente. E acho que está acessível ali. Por exemplo, eu já estava pensando em fazer o teste e aí apareceu isso aqui, eu pude vir fazer e tranquilamente ter o acesso gratuito a isso, a essa saúde pública, né? Santa Maria é a décima cidade com mais casos registrados de HIV no Brasil, segundo o Ministério da Saúde. O incentivo para realizar testes dessa e outras infecções sexualmente transmissíveis é essencial. Muitas pessoas não sabem que possuem ISTs e descobrem apenas com o resultado. A gente tem uma média hoje no município de 2.700 pessoas que vivem com HIV. Só que viver com HIV não é um problema. O problema são as pessoas que não fazem o tratamento. que A gente tem uma média de 890 pessoas no município que não fazem o tratamento. Então essas pessoas sim, elas podem transmitir o vírus. Mas todas aquelas que realizam o tratamento, elas têm uma ótima qualidade de vida e a transmissão do vírus ela não acontece. Se positivo, o paciente é encaminhado para iniciar tratamento médico imediato em atendimentos especializados. No caso de um diagnóstico reagente para o HIV, nós encaminhamos esse aluno para uma primeira consulta de acolhimento na Casa 13, onde então vão ser feitos outros exames e vai ser dado início ao tratamento também desse paciente. Os testes também são realizados em todas as unidades básicas de saúde do município.